Tá, o que, que a gente vai jogar? Vocês querem Lux, se for Mid, se for Bot, eu posso escolher, né? Eu não sei jogar de Evelyn, acho muito estranho jogar de Evelyn. a pra Nova, né? Saudades da Evelyn mid, que lutava e dava stun em área. hum ela era boa, aquela era justa. E ficava 60 segundos invisível, que podia andar junto com a pessoa que ela não, não te via. Aquilo era legal. Minha nossa. Ai, ah, essa é tão open. Ah, Tristaninha aí. Pega um AD aí, Pigob. Ó, deve ser counter de Tristana. Oh meu Deus. Ó, o boneco duro lá, hein? Tá nerfado, é verdade. Tá com dois de AD a menos agora. Safe. Não é bom hoje TP não, senão a salene vai ser mais fraca do que já é. Op oh, de predador. Provavelmente eles vão estacar muito MR. O nick do bardo é Rochelle e É a mulher do Todo Mundo odeio o Chris? Talvez dame seja boa nesse jogo se, somente se, a gente não morrer 30 vezes no bot. Quem diabo compra anel de Dora e uma pink? Ah, Tristana não tem chance com dois de adeamentos. acho que ainda bem que eles não quiseram invadir, né? Nossa, graças a Deus eles querem puxar muito rápido. Puxa, puxa, puxa mulher. Caramba, eles jogaram a wave na torre loucura. Mas tudo bem, pelo menos assim eles não nos dêem uma experiência. E atrapalham pra farmar debaixo da torre, mas... Whatever. Atrapalham bastante. Atrapalham bastante, infelizmente. Cara, a gente tem Nami. Eles era pra eles estarem deixando a wave ruim e pulando na nossa cabeça. Ainda bem que eles estão fazendo isso. E, eventualmente a gente vai ter uma lane mais tranquila. mas eu tiver item de mana e tudo mais. A AP pra limpar os maguinhos. Não, Nami! É frisar aqui? Que louca. Eu sabia que eles iam dar B? Ah, eles foram brincar a mid. Fica safe, mid. Fica safe mid Pô, não ficou safe. Nossa, jogar contra a barda é muito chato, né cara? Será que não para na lane? Uh, nice. Bom counter. Opa, tudo bem? <risos> tá boa aí, minha filha? Ah, pronto, bonecão sim. Bonecão é ela. Eita, boa. <risos> ela não tinha escolha, ela tinha que fazer isso, mas foi engraçado. Quando o a começa a dar dano? Isso aqui vai ser uma maravilha daqui a pouco, viu? No bardinho pegar 6. Pegou. Não morreu? Eu esperava que ela ia morrer. Eu assumo que ela não vai tomar um flash Q Então por isso que eu não fiz O flash é mais valioso do que uma possível kill Não uma garantida kill Opa, ah, what the Como essa mulher morreu? E por que não deu flash W? Agora que eu me toquei Foi horrível Minha caixa é desse tamanho. Muito mais fácil esperar. Cara, se Veigar consegue fazer isso com o Nami na lane, imagina com outros campeões. É que Nami até que dá bastante dano. Vou parar pra ver. Eu digo, a minha caixa é muito grande, então, tipo, se eu uso a caixa primeiro, é muito fácil ela acertar a bolha, né? Não tem porque ela usar antes. Tá respeitando. Negativo. Surpresa. Todos vocês foram presos. Agora eu tenho vontade <risos> Legal. Tanques balanceados. Cadê a nossa tanque? Tipo que inimigo. Ah, não. Fake news. Foi muito close. Caramba, ele tá de Solari. Não esperava que a gente fosse conseguir quase matar ele. Foi Solari aí. Negócio é que é impossível jogar side agora o povo aí, porque o Dyr tem muito move speed, vai chegar correndo em qualquer lado do mapa. Dois toques. Eu tinha ter só segurado, eu achei que não fosse dar tempo da aí. Mas era só ter segurado. Eu não sei como a gente vai fazer objetivos nesse jogo. Ainda me precisa tentar acompanhar o bardo de alguma forma. Pra ela ficar parada aqui comigo, não faz muita coisa, não. Ah Sai com tanque Bom, bom, morreu Morreu o boss Para de o bardo, vai Não vou fazer bota ainda Eu quero voar de staff Porque senão não vou dar dano nesse povo não Três tanques Se eu tivesse guardado a ult Pra dar last hit no Udyr Ia ser tão perfeito No mundo ideal Que a gente pega esse dragon O jogo fica bem tranquilo Mas eu acho que não vai rolar Por algum motivo acho que não vai rolar esse dragon Ups Que difícil, né? Não é nem só o DIR, é o Dir com o Shen junto. Não veio o Demônio sozinho, veio <risos> o Demônio acompanhado. Galera, tem muito MR lá, mano. Que loucura. Bom é que se o jogo durar muito, a Riven vai derreter esse pessoal aí que não tá fazendo arma. Até que os nossos solo lendas não estão conseguindo acompanhar o, o nível, né? Deles. Do... <risos> Graça. Ele fale show, tô louco. Pegou em mim meio rápido, não? É, te matou o Dir? Que bom. Não sei como, mas que bom. Ficou com a Riven ainda. Teoricamente, bota de MP aqui não é bom. Não é bom contra os tanques, mas é bom contra a Tristana e é bom contra o Silas Aqui tá seguro. <risos> é, boa. <risos> é um belo desengage, vamos combinar. Isso o negócio tá com. <risos> Tá dando aqui no Shen. Vou ajudar a Riven. Eu já morri. Não dá pra fugir desse boneco não, acho que é perda de tempo. Ah. Pô, pelo menos a gente garantiu o blue aqui É importante também <risos> Esse não vai pra, não vai pra muitos lugares, esse Mejai não Vai virar muita coisa, não Que isso? O que, que foi essa saúde da pop Ela quase salvou o dir O dir toma aquilo ali, ele tá vivo O dir tem t Bane também hum. Não tá errado lá, Move Speed Ele também não tem armor, né? A Riven conseguiu um, um tempinho batendo nele Vai dá bom Tá balanceado aí a parada Ai, não vou chegar perto disso não Mata ele! Meu Deus! <risos> faz Fight insana. Moleque é roubado, mano, o Deer. Ave Maria. Mas tá certo, eles têm que nerfar um pouquinho o dano base dele. Não é a Fênix dando um trilhão de dano, que é o problema não. Eu não vou fazer coisa defensiva, eu tenho que fazer dano, porque esse povo aí, nem com mil de AP eu tenho certeza que eu bloicar em alguém. A Pop salvou do Silas, mas eu tava com o R engatilhado no Silas ali naquela hora que eu voltei o Deer, tá? ele viesse, ele ia tomar QR na boca também. Não sei se ia mudar muito a fight, mas. E daí talvez o Dyr não morresse tão rápido. Mas tinha, tinha jogo ali ainda. Tinha visto o Silas. Mas sim, foi boa a caixa. Talvez depois do Rabadon consiga bater. No dia. No Essa Riven tá morta. Vou tentar salvar ela. Eu até o Shen. Que isso? Ela não veio pra mim. Ela foi muito burra. Acho que Giva isso. Não. Ele que vai matar ele? Ai, olha a vida, cara. Que unlucky. Deixa quieto, deixa quieto. Ai, que azar também, né? Aí é azar trocar com um mundo de vida. O Shen tankou, como vai uma beleza ali também. Comprar um elixir aqui, pelo menos a gente vai dar 25 de true damage. Bom, é deles. Mas eles estão fazendo sem o né? Teoricamente, poderíamos tentar roubar. É isso? Ele saiu do range da minha ult, triste. Sua tua Seus <risos> me A opção aqui atrás, né? Acabou, mano. Boa sorte aí pra todos envolvidos. Pior é que esse item aqui ajuda muito, dá muito AP. Eu, vou ficar, eu vou, ficar, vou ficar comprando isso, eu acho, provavelmente. Eu tenho que deixar a Diana farmar. Ela precisa do Void também. Provavelmente vai ser decidido no Elder. Provavelmente os Inibis devem nascer junto. O negócio é que eles vão ter Baron pro Elder. É um pouco chato. Esse jogo é muito difícil. Com 2k de AP, esse jogo seria difícil ainda. Ai, que cheio. Tem que fosse outra coisa. Bom, pelo menos eu não tinha flash. Mano, esse bardo tancando? O que, que é isso? Tá sem mana essa mulher, não? Meu W dá mais dano que Smite aqui, só tenho certeza. Bom, tá bom. Foi só isso? O Shen ficou. Meu Deus, ninguém vai morrer? Não, não, não. Eu dou muito dano em torre. Nem esse o chegando aí com Taunt na minha boca. Putz, olha aí. Oh meu Deus. Tá errado miserável. <risos> Não tá errado. <risos> Será que valia a pena matar ele? que eu devia ter lutado Se eu volto, todo mundo volta. Se eu fico, todo mundo fica. O segue o. segue o líder. Gente, tem dois mortos. Não é GG isso aqui não? Isso aqui é GG, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, gente, por que, que vocês querem voltar? Tanca é isso aí. Vou voltar aqui. Foi. Ah!